Vamos confirmar os dois times, eu começo com você. E o time da Sociedade Esportiva Palmeiras, o time do Evanderlei Luxemburgo. O Palmeiras com o Sérgio no gol número 1, um, 2 Baiano, 3 Antônio Carlos, 4 Kleber, meia dúzia Roberto Carlos, 5 César Sampaio, 8 Mazinho, 10 Edilson, 11 Zinho. No ataque, 7 Edmundo, 9 Evair, o técnico Evanderlei Luxemburgo. O Palmeiras que leva a vantagem de poder perder por um gol de diferença porque venceu por 1 a 0 o jogo da Fonte Nova no último domingo E leva também a vantagem dos dois resultados iguais Por isso pode perder por um gol de diferença Tá aí a descontração do zagueiro João Marcelo, Galvão E aqui no lado do Palmeiras, Galvão O técnico Vanderlei Luxemburgo Com uma camisa de seda, uma calça preta Roupa que ele veste desde 1984 Vanderlei Luxemburgo, a sua expectativa Você tem essa superstição Inclusive os jogadores entraram em campo com a camisa Com as meias brancas Isso dá sorte para o Palmeiras? Pelo menos a equipe foi campeã, conseguiu os dois últimos títulos com esse uniforme, né? É, eu acho que fica bonito, além da sorte, né, que traz traz paz. Acima de tudo, branco é uma, uma cor que traz paz. E quem no futebol, que trabalha no futebol, dizia que não tem um pouquinho de superstição, tá mentindo. Eu tenho um pouquinho, é, guardo alguma coisa é de superstição, porque faz parte do futebol. Né? Como é que o Palmeiras vai evitar uma surpresa aqui, o Vanderlei? Jogar o futebol que ele tá acostumado a jogar. E não absorver... Ex-favoritismo externo, e sim responsabilidade de jogar uma decisão. Para um grande jogo, sempre um grande hábito, sempre uma grande responsabilidade. E só lembrar que o Palmeiras foi campeão brasileiro pela última vez em 1973. E o hábito era Arnaldo César Coelho. Leva fé no Márcio Arnaldo, boa tarde. Boa tarde, Galvão e amigo ligado na Rede Globo. Minuto, vamos apenas confirmar o banco de reserva do Palmeiras ali. Você viu Marcos, Tonhão, Amaral, Jean Carlos, Sorato à disposição. Marcos, Tonhão, Amaral, Jean Carlos e Sorato, banco de reservas do Palmeiras. Vai autorizar o Márcio para o início do jogo aqui no Morumbi. Já já o Arnaldo fala o que ele espera da participação do Márcio Rezende. E o Raul Plasma faz a sua primeira participação, dizendo o que espera dessa decisão. Rolou a bola no Morumbi. E o Vitória tenta o seu primeiro ataque vem com tudo. Você o Claudinho na primeira tentativa, rasgou lá atrás o Kleber. Titular e agora o Gil Baiano fica é, sentindo fora de campo. Ele está sendo atendido pelo, pelo médico Nelson Franco, enquanto isso o Amaral aqui já por uma medida de precaução está no aquecimento. É, sempre para o Amaral ele vai para o meio campo, o Mazinho vem para a lateral, lá vem Palmeiras. Olha a chance, o cruzamento, olha o gol! partiu Cruzou. O goleiro olhou. Era sua, Dida. O Evair veio só para dar um tapinha nela e sair para o abraço. Olha o Roberto Carlos. Como entra e cruza na boa. Aí o goleirão tem que matar o lance. Ficou olhando. Evair, o matador. Chegou antes de Renato Martins. Botou lá dentro. O Palmeiras dá um enorme, gigantesco passo em direção ao título. Cinco minutos ainda. E o Vitória agora precisa de três gols em cima do Palmeiras para reverter o quadro dessa decisão. Esse foi o quinto gol de Evair no Campeonato Brasileiro. Isso vai dar muito mais moral pro time do Palmeiras, Raul. E já deixa num desespero a equipe do Vitória. Você é especialista na posição, Raul. Aí, não era bola pro goleiro matar? É ali, não pode deixar passar, não. Houve uma dúvida entre o China e o Dida, mas a bola é toda do Dida. Primeiro que ele já tem que sair berrando, que é dele. No que gritou, tem que partir para a bola. Ficou na dúvida dentro da pequena área. Com o Evair, tomou o gol. Para você curtir de novo por trás do gol ali. É que o Raul diz, ó. Quando vai partir o cruzamento, o goleirão assume e diz: é minha! E sai pra cima dela. Um para o Palmeiras 0 para o Vitória. Principalmente o time visitante, a hora que ele já se assenta, né? Passou o susto, tomou o gol. Como é que fica o jogo? É O Palmeiras sempre é melhor, vence por 1 a 0. O time do Vitória, a partir do momento que consegue trabalhar com Roberto Cavallo, Paulo Isidoro e Alec, esses três jogadores têm um peso de fundamental importância. Quando se consegue trabalhar a bola, o Vitória consegue chegar com velocidade porque tem o Claudinho, que é homem de conclusão na frente. Agora o Palmeiras está fazendo dois em um em cima dos laterais do Vitória. Se insistir um pouquinho mais, chega o seu segundo gol já já. É que os, os homens de marcação do meio campo ali, o Roberto Cavalo, o Gil Sergipano e mais o Juliano, eles estão todos no meio. Olha a enfiada de bola pra Ivaí, botou na frente, levou vantagem, mundo, bateu, cruzado, olha o gol! Oh! cruzado, o Dida se esticou todo e não deu, o cruzamento que partiu lá do meio campo, aí ele fez o gol, ó, na esperteza tomando a frente do Renato, bateu cruzado e saiu pro abraço, um belíssimo gol de Edmundo, confirmando a sua condição de artilheiro do Palmeiras neste campeonato. O primeiro de Edmundo O segundo do Verdão O Vitória agora precisa de quatro Ainda no primeiro tempo A galera grita que é campeão É campeão E o Palmeiras faz a festa no Morumi Dois para o Palmeiras zero para o Vitória E tão pronto tomou o gol Que você vê aí por todos os ângulos Todos os jogadores do Vitória Se reuniram na entrada da área e disse, Gente, vamos dar um jeito Senão a coisa fica feia tentativa ali com o Claudinho e o Raul tava dizendo pelo flanco, já já o Palmeiras faz outro ele acabou de dizer, o Palmeiras fez é impressionante também a liberdade com que o César Sampaio dominou a bola, levantou a cabeça e achou de mundo aí fica muito mais fácil 43 minutos o torcedor do Palmeiras vive um momento de festa o Brasil não tá dando sorte na bolinha agora cai a Rússia no grupo brasileiro já caiu com Camarões e agora cai a Rússia no, no grupo do Brasil. Galvão e o técnico Vanderlei Luxemburgo já saindo de campo. Por que, Vanderlei? Porque. A... participar da festa? Não, a festa pertence a eles, a é a eles. Aí o Vanderlei usa uma demagogia no final. Deu um abraço lá no Fito Neves. E está aí o Vanderlei, grande técnico. Revelação também de técnico nestes últimos anos no futebol brasileiro. A Rússia cai com a bola 2, o primeiro jogo do Brasil é Brasil e Rússia. Agora sim, o segundo Brasil e Camarões. Insiste o Palmeiras que o terceiro gol. A torcida quase que exigindo um gol no finalzinho. Vamos para os instantes finais, contra-ataque do Vitória. O valente Vitória que chegou nesta final. Aí o Claudinho abriu de lado, o Alex Alves arriscou, bateu, o Sergio pegou. Vai terminar o jogo do Morumbi. O Palmeiras, campeão paulista, campeão do Rio São Paulo, é campeão brasileiro de futebol. Faça a festa, torcedor palmeirense. Você em São Paulo, na capital, no interior, em todo o Brasil, você que é do velho palestra. Você que é do Palmeiras, você que é verde e branco. Você que vibrava com a academia de Dudu e Ademir nos títulos de 72 e 73 erga os braços e grite a plenos pulmões o Palmeiras é campeão Edmundo arriscou, bateu, perdeu o que seria o lance da festa maior do Palmeiras no Murumi, Edmundo mete por cima de frente pro crime, passamos nos 45 aí o rosto alegre, a felicidade do zagueiro Kleber que volta do futebol espanhol para ser campeão brasileiro são vários os repatriados aí Vai pedir a bola. Márcio Rezende de Freitas. Acabou! Acabou! Sociedade Esportiva Palmeiras. Com todos os méritos. O Palmeiras é o campeão brasileiro de 1993. Foram 20 anos de espera para o torcedor do Palmeiras. Pintar de verde e branco o Murumbi. Gritar lá bem alto. Eu sou de novo campeão, grita o torcedor do Palmeiras. As bandeiras são agitadas. A torcida grita, os torcedores se abraçam. Eles correm para a lateral do campo, para junto dos torcedores. As torcidas organizadas. O torcedor que não é de torcida organizada nenhuma, mas que tem o um coração verde e branco. Desde pequeno, desde criança. São várias gerações de torcedores do Palmeiras no estádio do Morumbi. Os jogadores fazem a festa. A competência, o profissionalismo, a seriedade conquista o futebol brasileiro em 1993. Parabéns, Palmeiras. Grande campeão do Brasil em 93. Tine Tomé, aí embaixo na festa do Palmeiras. Vamos ouvir o capitão César Sampaio do Palmeiras. Comemorando aqui também ao lado do jogador minha ação, né, com essa passagem, eu acho que é um estímulo, em termos de perspectiva futuro, mas o Palmeiras sabe parabéns, mandelei fez um excelente trabalho, um excelente profissional, e eu agradeço acima de todas as coisas a Deus, é dele que vem a força, é dele que vem o fôlego, o senhor tem sido maravilhoso na minha vida. Aí está o capitão César Sampaio, atleta de Cristo, os jogadores dão Ameaçam da valdo ali, estão dispersos ainda em campo, perdidos nos abraços. Aqui, Uma o... queima de fogos e, e a Calvão. festa do torcedor. Vai lá, Tio. E aqui, Galvão, um dos símbolos da raça do Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos, jogador que esteve na Espanha em volta, da tá, volta por cima, três títulos em 93, Antônio. Sério, o esforço da equipe. Foi um ano difícil para nós. O Palmeiras estava 17, anos sem conquistar o um título, mas agora reverteu a situação e hoje é o dono do Brasil. Aí Edmundo abraçado a Zinho e a Edilson. Esses três infernizam a vida de qualquer adversário. Eles vêm pra junto da torcida. Os jogadores se espalham. Alguns pegam bandeiras. Edilson não sabe nem onde corre. Se abraça com quem aparece ali à sua frente. Aqui está a estrela do jogo, Edmundo. O terceiro título do Palmeiras na temporada. Uma grande vitória. É importante, né? Acho que a gente acreditou no nosso trabalho... Valeu pela força, pela vontade, pela disposição do grupo. O grupo fez tudo. Teve uma campanha brilhante, apesar de alguns problemas que acontecem em qualquer lugar. Nós conseguimos, vencemos. E tá de parabéns, nós temos que dar um abraço especial pro Cláudio uma pessoa que contribui muito para isso. Cláudio, aqui ele está se referindo ao lateral direito que, machucado, não participou desta decisão. E aqui, um dos jogadores mais elogiados pelo técnico Parreira durante todo o ano. Jogador que foi campeão pelo Flamengo em 87 da Copa União. Jogador que foi campeão pelo Flamengo no ano passado. E novamente, esse ano, ele consegue chegar ao Campeonato Brasileiro. É carismazinho. Graças a Deus, né? Acima de tudo, eu trabalho e ajuda dos companheiros. E graças a Deus, eu vim participar de grupos maravilhosos. É o terceiro título na minha carreira. Fundamental para mim, estou muito feliz, né? Uma façanha de grandes jogadores como Zico, Falcão. Eu, humildemente, com o meu futebol, estou ocupando meu espaço e, graças a Deus, parabéns a torcida, meus companheiros têm me ajudado muito. Isso tem feito que o Zinho também cresça juntamente com o grupo. Você sempre foi um jogador voltado para a equipe, um jogador basicamente que compõe o esquema tático, mas começa a assumir, a ganhar uma posição de destaque no futebol brasileiro e de estrela. Você assume essa condição, Zinho? Eu acho que a gente tem que assumir a responsabilidade, tem que ter personalidade. Eu acredito que estou no melhor da minha fase. É, tanto na parte tática também Que eu sempre co contribuo na melhor maneira possível Mas também individualmente Arriscando, fazendo gols Graças a Deus, é, eu sempre é, eu Coloco o nome do Senhor em primeiro plano Porque ele tem me abençoado E essa fase está maravilhosa E é só agora aproveitar Aí o Zinho e aqui o Marzinho... pequeno, um, minuto, Não, pequeno, um instante só O Zinho pequeno no tamanho Na sua humildade, mas um gigante em campo No troféu Charles Milha da Globo, que premia várias personalidades do futebol, o melhor jogador, tem a impressão que ele é favorito. E vou entregar aqui: levou o meu voto como melhor jogador para o troféu Charles Miller. Diga lá você, Roberto Tomé. É, o Mazinho deu um abraço emocionado no zagueiro Kleber, está chorando aqui conversando com os jornalistas. Deus sempre escreve certo com tortas. E o Palmeiras está aí, o Palmeiras entrou com muita determinação, muito empenho, todo mundo contra o Palmeiras, mas o Palmeiras soube jogar dentro de campo. O Mazinho, que, de, que fator você destaca como fundamental nessa conquista do Palmeiras? A pegada em todos os jogos, eu acho que foi fundamental. Eu acho que nós criamos, desde o início, uma identidade do que é o Palmeiras. O Palmeiras foi crescendo com isso a cada jogo e está aí, merecidamente, campeão brasileiro. O Mazinho, que é outro repatriado pelo Palmeiras. O Antônio Carlos, o Kleber, o Mazinho, o Evair, que estavam jogando na Europa e que o Palmeiras foi trazer para formar esse esquadrão, para formar este time, para ser campeão brasileiro depois de 20 anos. O menino Edilson não cabe em si. Ele enlouquece, sobe ali por cima dos outros, quer chegar na taça de qualquer maneira. O destaque do time do Palmeiras. O Tonhão, que foi um símbolo da equipe anterior, aquela que lutava, que brigava e que não conseguia chegar nos títulos. Todos eles unidos ali, fazendo a grande festa do Alviverde. A grande festa da sociedade esportiva Palmeiras, do velho palestra. Hoje, nesta tarde de domingo, aqui no Morumbi. Nesse momento os jogadores se dividem aqui no pódio do Morumbi... Levantando o troféu que mede um metro e É um troféu que será entregue ao campeão... Ficará com o Palmeiras durante todo o ano... E no ano que vem volta a ser disputado... O clube que ganhar três vezes esse troféu... Fica em definitivo... É um troféu oferecido pela CBF... e Custou 3.500 dólares... Aí o menino Edilson... Autor do gol... Lá na Bahia... O baiano Edilson... Que abriu o caminho da vitória do Palmeiras... Hoje mais uma vez... Ele foi importante... Ele que fez o gol, que dançou a timbalada lá na Ponte Nova, faz aí a sua coreografia e fica de maestro, regendo o coro dos torcedores do Palmeiras. Parece que agora eles vão partir para a volta olímpica, abraçados os dois aí que infernizam as defesas. Edilson e Edmundo. É a festa verde e branca do Morumbi que vai fechando o calendário brasileiro de 93. Este grito é dos próprios jogadores aí junto do troféu. E, Dilson, a alegria da sua vida é essa, Dilson? Verdade, verdade. Acho que é uma alegria muito grande. A gente não sabe nem explicar a emoção que é de ser campeão brasileiro. Acho que a alegria é muito grande, é emoção demais. E acho que a gente fez por merecer. Aí o torcedor com a camisa 7 vai no ritmo do titular da camisa 7, o Edmundo que estava ali embaixo, carregado nos ombros pelo Tonhão. É bonito ver essa reintegração do Edmundo que esteve praticamente banido do time do Palmeiras e hoje acabou sendo o melhor jogador, uma grande estrela. E o seu companheiro reconhece o seu talento e o carrega nos ombros. É o único grito, é só o que eles sabem dizer. Dizem que é tricampeão, considerando o paulista, o Rio São Paulo e o brasileiro. É difícil de sair a volta olímpica do Palmeiras. Raul, o título fica em muito boas mãos, não fica? Sobretudo porque o Palmeiras demonstrou muita organização, tem um comando do Vanderlei Luxemburgo, tem jogadores de altíssima técnica, então isso facilita a união do grupo. Teve um momento crítico, um problema do Edmundo. Toda a diretoria, o treinador teve uma presença importante, soube contornar o problema porque é ele o Edmundo, um jogador muito importante no esquema. Então isso tudo fez com que o Palmeiras chegasse até aqui. Dentro de campo ele não teve problema, porque tem um time muito bem organizado, muito bem armado, com jogadores de talento. E isso significa dizer que o Palmeiras chegou a ser campeão brasileiro com muita justiça e bateu o seu principal adversário, na minha opinião que era o São Paulo, que é o campeão mundial, que é o bicampeão mundial então, no confronto direto, ele conseguiu também bater o São Paulo o que credencia mais ainda ele, Palmeiras fez realmente uma campanha brilhante e uma menção honrosa aqui ao Corinthians, que também esteve muito bem então, fecha-se um ano de ouro para o futebol brasileiro é a perspectiva de uma Copa do Mundo que vem aí. E quando a gente vê esse time do Palmeiras, a gente presente que o Brasil pode e deve chegar na Copa do Mundo em condições de decidir esse campeonato mundial. Com São Paulo, com Palmeiras, próprios jogadores do Corinthians, com o Rivaldo que vem aí. Então, um ano de ouro para o futebol do Brasil. Mas o Palmeiras é o campeão com toda a justiça. Em que momento desse campeonato você sentiu que o Palmeiras teria realmente essa grande condição de se tornar o campeão brasileiro? Olha, depois que houve aquela semana de tantas brigas, né? Que o Edmundo foi afastado, o grupo ficou meio assim, que houve tanta falação e nós fomos até Campina, Campinas, até mesmo perdendo de 1 a 0, viramos perdendo de 1 a 0 para o Guarani, tivemos forças, né? Para dar a volta por cima, para enfrentar todas as dificuldades. E Isso nos trouxe é, mais ânimo ainda, nos trouxe mais coragem e foi de lá que nós é, conseguimos perceber que o Palmeiras poderia chegar ao título e essa emoção, três títulos num ano só, é é, é demais, né não tem mais é, tanta emoção, é, é, é, uma, é uma coisa tão grande que não, não dá pra entender, não tem como e aqui no pódio onde o Palmeiras festeja o título brasileiro, o goleiro Sérgio, o único jogador revelado nas divisões de base do Palmeiras, tem um sabor muito especial com esse título, porque durante toda a competição, muita gente cobrava um goleiro de nome, um goleiro já consagrado, e o Sérgio acabou se firmando como titular, e ao que parece fica é, definitivamente agradando a torcida, e se firmando como titular do Palmeiras, Palmeiras campeão brasileiro, Sérgio. É verdade, Tiri, graças a Deus do no nosso trabalho foi reconhecido, eu posso dizer assim que nosso trabalho foi apresentado dentro do Palmeiras e que fazemos a volta por cima, né? Você vê se o povo todo está nos apoiando. O importante é isso dentro do Palmeiras, que meus companheiros também me deu a força necessária para que eu pudesse exercer a minha função, que é jogar futebol pelo Palmeiras. Agora é pegar a taça em vez de bolas aí. É, tá pesado, vamos tentar de novo. <risos> aí continua a festa do Palmeiras em campo, as bolinhas vão saindo. Nós já temos Brasil com Rússia no seu primeiro jogo, com Camarões no seu segundo jogo. A Argentina já tem Bulgária e Nigéria como adversários. Foi melhor na sorte, teoricamente, no início. Argentina, a Alemanha tem Bolívia. A bolinha vai saindo. Daqui a pouco nós vamos informar todos os seis grupos: como é que ficam as primeiras.